O melhor do retorno é estar de volta. Estar quer dizer ocupar o espaço, retomar a familiaridade com o ambiente. Voltar significa reencontrar pessoas. Nesse período, todos nós aprendemos a lição de empatia, de cuidar de si e do outro, lição que vai continuar a ser praticada. Cuidar de si é observar a higiene pessoal, lavando as mãos sempre que necessário. Cuidar do outro é usar máscara o tempo todo. Cuidar de si e do outro é ficar em casa quando aparecer algum sintoma. Praticar a empatia é obedecer à sinalização da escola, é evitar aglomerações mantendo a distância determinada nas salas de aula e fora delas, é seguir as orientações de distribuição de aulas presenciais e remotas, é estar atento às normas estabelecidas pela escola. Estar de volta não acontece em um dia, nem de uma hora para outra. Não é apenas um acontecimento a ser celebrado, mas um evento que se constrói dia a dia todos os dias todos juntos estamos de volta vamos fazer dessa volta uma vivência permanente